A gente está falando sobre conteúdo, a gente está falando sobre inbound marketing, a gente está falando sobre SEO e eu quero falar um pouquinho para vocês por que o conteúdo é tão importante, por que o conteúdo é rei. Ó, que legal, vamos nessa, solta tá a vinheta, tá malcolino. Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. Olha essa vista aqui legal, tá vendo que eu tô com frio. Para quem tá acompanhando o Guia de Marketing desde o começo, sabe que já passou por vários cenários e vários programas já estão gravados. Já falamos sobre social media, já falamos sobre e-mail marketing, já falamos sobre planejamento e os canais e conceitos principais de marketing. Tá tudo no card aqui em cima. Já falamos sobre mídia paga e agora entramos na parte de conteúdo. E o tema desse vídeo é conteúdo é rei, por quê? Eu já falei em outros vídeos, em outros canais por aí, sempre em minhas redes sociais aqui em cima, que conteúdo as pessoas acham que é apenas texto e não é. Conteúdo é vídeo, é infográfico, são histórias, são fotos, stop motion, mídia social, depoimentos, música, tudo é conteúdo, tudo que agrega valor à sua marca, à sua estratégia e fale sobre você. E por que o conteúdo é rei? Porque as pessoas não procuram mais por um website, não procuram mais apenas por uma marca específica. As pessoas procuram por algo que possa resolver o problema delas. E como a gente disse nos conceitos principais de marketing, o marketing tenta levar até um público em potencial, um público alvo aquilo que possa resolver o problema delas. A melhor a melhor entrega, o melhor produto até o melhor público para aquele produto, para aquela entrega. Então, Hoje em dia, com o maior buscador do mundo, com o Google, ou com o YouTube, ou com todos os buscadores, até dentro do próprio Facebook, as pessoas estão procurando por conteúdo, por algo que possa resolver um problema, uma necessidade que esse público tem. E como elas podem encontrar isso? Não apenas procurando pelas, pelos benefícios, pelas qualidades do seu produto, do seu serviço, mas elas entendendo como será, como será a vida delas, como, que, como vai ser um novo futuro, uma nova realidade, depois daquele produto, depois daquele serviço ser adquirido. Por isso que cada vez mais conteúdo é rei, porque as pessoas vão procurar por você, procurar pelos benefícios, procurar pelo que acontece se eu usar aquele produto. Se por um acaso eu tenho um restaurante, as pessoas às vezes estão procurando como cozinhar algo, e elas descobrem que às vezes é muito complexo ou que existe um restaurante que faz aquilo de uma forma perfeita e é muito mais gostoso. E assim ela vai chegar até o seu restaurante ou através de uma foto ou através de um vídeo ou através de uma receita específica ou através de algo que vai exaltar o benefício do seu produto. Às vezes as pessoas estão procurando sobre o bronzeamento artificial e elas querem entender quais são as melhores práticas, quais são os melhores cremes como vai ficar, uma foto, etc, quais são os benefícios e malefícios para a saúde. Mas se no seu site, se nas suas mídias sociais, só tem lá promoção de tanto por tanto, ninguém nunca vai encontrar você. Se eu estou procurando por um bom hotel em algum lugar, às vezes estou procurando por coisas, o que fazer, sobre como é, é, me divertir naquele lugar, sobre o que comer, mas se no seu site, se nas suas mídias, se nos seus canais de publicidade tem apenas promoções, as pessoas nunca vão encontrar você, então atente-se, cada vez mais o conteúdo é rei nesse sentido, as pessoas vão procurar por você e assim vai funcionar a sua estratégia de inbound marketing, onde a gente vai falar nisso nos próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui, estou aqui em Nova York produzindo uma nova série de vídeos, um novo emprego com várias novidades, se você ainda não me segue aqui vão as redes sociais, espero você nos próximos vídeos de Guia de Marketing, se inscreve no sininho aqui embaixo, deixe seu comentário e vamos falar de marketing, vamos falar de conteúdo e vamos produzir histórias. Eu sou Bruno Pérez, obrigado mais uma vez e até a próxima.